Você tem FIFA 16 e não joga FIFA Ultimate Team? Vou te dar 5 razões para fazê-lo! Faça times impossíveis de imaginar na vida real Como ter eles dois no mesmo time Jogando com eles também Nada pode se comparar com a adrenalina de abrir packs Este draft é o melhor. Faça um time desde zero e ganhe todo mundo. Enquanto mais ganhe, melhores prêmios. Personalize todo o seu time como quiser. E a o principal é saber que tem o melhor Ultimate Team. Então você vai continuar jogando FIFA ou vai jogar Ultimate Team?